A Embrapa conta com 42 unidades e 7 unidades centrais. São quase 10 mil funcionários e 75% dos pesquisadores com doutorado. É referência mundial em pesquisa agropecuária há 46 anos. A nossa entrevista especial de hoje é com o fundador e ex-presidente da Embrapa, Eliseu Alves. Seu Eliseu, obrigada por responder a nossa equipe. Um prazer conversar com o senhor. O prazer é meu. É, o senhor é o fundador da Embrapa, né? Gostaria que o senhor começasse fazendo um panorama entre como era a entidade lá, há 46 anos, quando ela foi fundada, e como que ela está hoje. Que balanço a gente pode fazer? O grupo lá no Rio de Janeiro tinha uma questão para re responder, questão essa proposta pelo ministro Cirne Lima. Ele perguntava, por que que o Brasil, a despeito de um bom serviço de extensão rural, e de um alentado programa de quieto rural, não subia a, a produtividade da agricultura, a produtividade permanecia estagnada. A, a resposta do grupo depois de... Dois anos de trabalhos com pesquisa no campo, é, pesquisa de bibliografia e, to, e todo o ritual que normalmente a gente, a gente faz nessas condições, chegou à conclusão que o Brasil não tinha tecnologia suficiente para fazer a agricultura brasileira crescer. E o grupo propôs, é, pela voz do Zé Pastore, que era muito... É, competente e muito persuasivo pela, pelo Zé com convenceu o ministro Cirne Lima a modificar uma instituição de pesquisa é, que existia no Ministério da Agricultura que já estava implantada em vários pontos do território nacional a modificar essa, essa, essa instituição, como eu disse e, e dessa mudança nasceu a Embrapa que é uma empresa pública é, que veio, é, naquela ocasião, resolver todos os gargalos que o DNPE enfrentava. O senhor deu uma declaração recentemente, que até causou bastante repercussão, é, tem dados do Ministério da Agricultura, num período analisado de, 2000, aliás, de 1975 a 2017, que diz que o conhecimento sobre os sistemas de produção impactou mais do que as tecnologias da agricultura, os insumos, os equipamentos, as máquinas. É, o senhor disse que tão importante quanto ter um equipamento de última tecnologia é saber aplicar isso, né, o conhecimento sobre a terra, os fatores de produção. Por é, como se chegou a essa conclusão, né? Por, o porquê dessa declaração? Você tem a produção crescendo a uma determinada taxa e tem os insumos crescendo a uma outra taxa. Aí você compara a taxa de crescimento dos insumos com a taxa de crescimento da produção. E se verificou que a taxa de crescimento da produção era muito maior que a taxa de crescimento dos insumos. Essa diferença, quem é, que, quem é que explicava essa diferença? Essa diferença foi explicada pelos conhecimentos. Esses conhecimentos não são, trans, não são transacionados no mercado, entende? Ninguém vende os conhecimentos. O quem, é vendi, quem é vendido são os insumos, entende? Então, em consequência dos conhecimentos não serem parte do mercado... É, evidentemente esses conhecimentos é, passaram a ser muito importantes o que, que nós fizemos? procuramos medir a, a importância dos conhecimentos e esse no, para explicar o crescimento da produção e 70% ou até 90% do crescimento da produção tem sido explicado pelos conhecimentos e os insumos explicam 30 ou 10% do, do crescimento da produção. Então, isso é extremamente importante e tem né, uma implicação muito grande para a Embrapa, no sentido que no seguinte, que nós somos uma instituição produtora de conhecimento. Os insumos são produzidos normalmente pela iniciativa particular. A Embrapa também produz, a Embrapa produz equipamento produz novas variedades, tem muita coisa que nós da Embrapa estamos produzindo, mas o que tem maior impacto no crescimento da agricultura aqui no Brasil, nesse milagre que aconteceu de 70 para cá na agricultura brasileira, são os conhecimentos que são gerados pela Embrapa e gerados pelo sistema universitário e por todas as instituições que estão encarregadas da pesquisa aqui no Brasil. É, o senhor citou agora a importância da pesquisa. né? A gente sabe que o setor privado que fornece essas máquinas, insumos equipamentos, cresce a grandes taxas. É, o senhor acredita que a pesquisa está crescendo na mesma proporção? Ou o que, que se precisa para se chegar a esse nível de fornecer mais conhecimento para o produtor? Ora, o conhecimento não tem limite. Então, é, é, sempre... Nós vamos precisar de coisas novas. Por que, que nós precisamos de coisas novas? Não é pela beleza do novo, nem pela satisfação de estar criando alguma coisa que é inusitada. É simplesmente para fazer, baixar o custo dos alimentos para os consumidores brasileiros e dar condições para o Brasil exportar mais ainda, ou seja, ajudar o Brasil a ganhar a competição no mercado internacional. A finalidade da tecnologia, portanto, é muito pragmática, no sentido de ajudar a sociedade brasileira a ultrapassar a pobreza, produzindo alimentos mais baratos ajudando a economia a crescer mais, como tem acontecido é, nesses anos todos, e ajudar o Brasil a se tornar uma potência, quem sabe a primeira potência é, está para acontecer isso, mas não está longe, é, produtora de alimentos do mundo. É, o senhor está citando a produção de alimentos, a gente tem um dado da FAO, que diz que até 2050 a produção agrícola vai precisar crescer 70% no mundo e quase 100% nos países em desenvolvimento como o Brasil para alimentar toda essa população, esse crescimento populacional. É, o senhor acredita que a Embrapa vem se adequando a esse movimento também ou ainda falta em termos de recursos, de estrutura, de pessoal? Nós temos a obrigação de ajudar a alimentar a população brasileira e do mundo e vamos ganhar muito dinheiro com isso. Que é, que, é uma, que é a razão pragmática disso, quer dizer, isso é uma coisa muito bom para todos os brasileiros. Nós estamos ganhando mais dinheiro, estamos ajudando o Brasil é, ajudando a crescer, estamos ajudando, pagamos toda a dívida externa que o Brasil tinha, uma grande parte disso foi paga com recursos oriundos da agricultura, com recursos oriundos das exportações, e estamos, portanto, Beneficiando o Brasil, ajudando o mercado internacional e sobretudo dando condições para que cada brasileiro orgulhe da sua agricultura e do fato de nós termos superado os problemas que os trópicos trouxeram para a nossa agricultura. O senhor acredita que o Brasil tem capacidade de chegar a essa produção, a esse nível de produção? Já mostrou que é capaz de fazer isso. Nos últimos anos, ainda voltando para a questão da Embrapa, algumas unidades foram extintas. O senhor acredita que é, falta sensibilidade do governo ou das políticas públicas em relação à pesquisa? É, a alternativa seria buscar recurso fora para financiar a pesquisa? É, como é que o senhor observa esse cenário? Ora, oh, quem vem financiando... A pesquisa brasileira é o governo brasileiro. Os recursos que nós conseguimos de fora são recursos de crédito. E cada dólar que vem de fora aqui para o Brasil, nós temos que pagar. Não recebemos nesse período nenhum tostão de graça. Tudo que veio aqui de investimento externo foi pago, e foi muito mais do que pago, porque nós demos uma resposta para o mundo no sentido de produzir alimento para toda a humanidade. É, quando o atual presidente da Embrapa, o Sebastião Barbosa, assumiu agora em outubro do ano passado, ele defendeu que a extensão rural e a aproximação com o setor produtivo são o caminho. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, nós temos que, evidentemente, aproximar a Embrapa do setor produtivo. Por que, que a Embrapa foi criada... Nesse modelo, com centros, centro de produtos, centro de recursos, etc. Quando nós criamos centro de soja, é para que os produtores de soja saibam que tem uma instituição dentro da Embrapa, o centro de soja, cuidando dos seus interesses. Portanto, foi para facilitar o contato dos produtores com um centro especializado para poder. Atender nas suas demandas. A Embrapa foi organizada para trazer o produtor para dentro dela. Muito se fala em sustentabilidade, que em breve os produtores vão ter que se adaptar aos meios sustentáveis de produção, aos orgânicos. É, acredita que isso já é uma realidade por aqui ou ainda é mais distante de países como o Brasil? Os brasileiros estão conscientizados que a gente tem que produzir alimentos com qualidade, e com saúde, nós estamos aqui, não é para envenenar a, a, os, os consumidores brasileiros, é para dar alimentos de altíssima qualidade. Portanto, essa área de controle biológico, em que a gente usa as próprias forças da natureza para combater o, os inimigos da agricultura, é uma coisa muito importante e está com a Embrapa desde o seu começo. Mas, no meu modo de entender, todas as estruturas de exportação do governo brasileiro têm que estar a, a, absolutamente abertas e atentas para o fato que o excedente de produção é um dos maiores programas, problemas que o Brasil tem e foi criado pelo sucesso do agronegócio. Perfeito, é isso. Nós conversamos então com o fundador, ex-presidente da Embrapa, Eliseu Alves, seu Eliseu, muito obrigada. Pois não, eu que agradeço, desejo um futuro brilhante para os agricultores brasileiros e que a Embrapa, como tem sido até aqui, seja parte desse futuro brilhante.